E aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, galera E dessa vez, infelizmente, o YouTube bugou um vídeo meu eu, com o, nome, o vídeo tava com o nome de Corrida Chave, de GTA V Se você ainda não assistiu ele, o link tá aqui na descrição é, Então esse vídeo aqui, galera, vai ser mais ou menos a continuação dele Por quê? No outro, no vídeo anterior, que era o vídeo Corrida Chave Ele tinha parado em 7 minutos e 14 O YouTube simplesmente bugou o vídeo, ele não processou o resto do vídeo Não sei o porquê, eu tô com o vídeo completo aqui editado Mas ele simplesmente bugou Então eu decidi é, hoje postar o resto do vídeo pra vocês. Então, galera, fica esperto aí. Tamo junto e falou! Aqui tem um ride. Eu <risos> parede! Nossa, meu! show incrível! Eita, meu! Nossa senhora, eu entrei num buraco aqui, mano Nossa, não consegue, né? Nossa, velho Nossa, mano Que coisa, mano, nossa. que mapa insano Tenha, velho, bate Parece o, nossa, parece não, o não. coala, mano, não tá não ligado? Não. Parece o coala de tão insano, velho Lembrando que eu tô sem personalizado Não, nossa, cre... eu morri no checkpoint, velho Como eu sou lascado da vida O checkpoint velho. matou? <risos> o checkpoint é mó assassino, tá ligado? É, tipo, só falta ele ter uma check faca checkpoint. na mão, tá ligado? Dá pra tudo <risos> Nossa, ainda fiquei no mato ali. Bora, agora vai. <risos> bora, bora, bora, bora, bora, bora. <risos> mano, vocês vão vai, ver, vai. tá ligado? Vocês vão ver no vídeo, mano. Eu tô, eu tô jogando insanamente aqui. Vai ficar louco. Você tá. Eu só tô te acompanhando ali. Oh, Nossa, oh. certo. Nossa, mano, deu um espiral. É Uita um um... caramba! <risos> <risos> o que <aconteceu? risos> Eu bati de frente na parada. Eita! Você tá acontecendo mano. Bora lá Olha Outra... Tô cansado é. é muita rampa, hein, cara Ô, oh, louco, essa corrida Pô, Nossa, mano, ah. que corrida mais deb Ah, pra fazer, Pera. Meu Deus Ô, oh, mano o Olha quê? aqui, olha aqui <risos> Olha aqui que tem que cansado, fazer Olha aqui, que mano que fazer, Nossa, tô tem... que... oh, louco, mano Mano Aprende aí, vai Aprende com o mestre invisível. aí, vai Ah, entendi Nossa, ah. mano, Que cansado Rampa invisível, velho eu Nem vi ah, não acredito. Morrei na rama. Nossa, estão aí ainda. Né? Vou ganhar de vocês agora. Vai você mesmo. Nossa. Quero ver, hein, mano. Quero ver se vai ganhar mesmo, hein. Vamos lá, hein. Não, Nossa, mano. olha. Difícil. Caraca, essa corrida é muito boa, velho. Ux, até é doida. Que... É? Tá dando mano, lag de conexão aqui pra mim, mano. Que viagem. Ah, não acredito. Tô subindo essa vocês que estão assistindo aí, o vídeo, vocês não vão ver essas bostas desses lags. Espera aí, pô. Que esperar, moleque? Você é. é louco? Aqui eu sou um cara insano, oh, eu sou um eu cara intenso, tá mão, ligado? Não. Eu sou não um cara, eu sou um cara intenso, mano. Eu não posso parar. É eu, sou um cara, eu sou um cara, entendeu? Eu sou um cara. Você é um cara? É um... Eu sou um cara cara, tá ligado? Você é um cara chave. Eu sou um pra cara velho, não eu sou um cara base. porta, tá ligado? Porque a chave não tá ligado, né? Mas... É Vamos lá então. Nossa, moleque. Mano, você tá louco, velho. Mano, essa corrida passa é, em tudo um monte que... de lugar, tá ligado? Passa dentro do estúdio. Nossa. Vocês vão ajudar o Storm, mano? Não manja o Storm? Coloca o no YouTube três depois três que Storm. Acho que não, véio. O cara é um mito. Não, mano. vou mais NC, velho. Nossa, velho. Eu sou um cara raro. Eu tô fazendo uma corrida aqui insanamente insano, tá ligado? É isso que dá, sem personalizado. Exato. Ah, Poxa. Eu tô, eu tô um cara ah, mano. Nossa, mano, o cara personalizado é um Nossa, mano, o cara cometeu suicídio ali velho. Mano, eu tô ganhando Todas as três, mano, tá ligado? Não, mano, eu tô ganhando, Mas eu sou um cara mano, Olha! De, última, de novo, bati véio. na parada nossa, não, não que viagem, velho. Mano, e Como é que foi para é é eu morrer véio. de, de altura com a moto? Mano, eu consegui. Tem que pegar voado, galera, galera, desculpa aí. Eu tô ah, conseguindo, velho, morri Tô saco. conseguindo fazer aqui a corrida maior, aí insanamente Olha, tem a frase insana. da humilhação, autofonia. Nossa, velho, bugou. Olha, cara, olha. Eu mano, eu tô fazendo a corrida de primeira, cara. Eu sou a única pessoa que passou dessa parada, é sério. Não, velho.